90. Em junho. Em junho? 14 de junho eu completo 90 anos. E trabalhando? Trabalhando. Olha aí, ó. Ah. Disse lá no começo, já tô indo. O leva... Eu sou chegando em casa às 1 h meio-dia, meio a patroa espera pro almoço. Tá ótimo. A patroa do senhor, como que é o nome dela? Celina. Celina? Celina. É, Selena. Selena. Selena. é de f... um apelido de Bete. E que família que ela é? A família dela era de São Paulo. Está tudo para lá. E o senhor é? Tem, não, tem dois irmãos que moram aqui dela. O senhor é francano dos Legítimos? Sou francano, nascido na General Osório, no Legit. centro. José? José Garcia Fernandes. José Garcia Fernandes. Fernandes. Eu vi o, o vídeo, eu mandei do senhor do seu irmão, o Mateus. Mateus. É. Ele era o mais velho? Não, ele é o mais velho era o Diogo. Depois era o Antônio, depois era o o, o, o Mateus é o penúltimo sou eu, eu antepenúltimo é ele. Nós éramos em oito. Oito irmãos. Já morreu cinco. O pai do senhor é o sou Mateus. Mateus. O grande verdureiro é. da, da, da Franca. Fornecia as as pensões. Fornecia a pensão Souza, onde é o Magazine Luiza hoje. Ali era uma pensão. Ele deve ter vendido até lá no Hotel Francano. Também vendia no Hotel Francano. Vendia no Hotel Francano. Adoro lembrar o nome do Hotel Francano, peraí, agora eu não lembro. O Tose a, a, dona, a, a dona da pensão Souza chamava... Aí ah, eu esqueço o nome, a cabeça já não é aquela mesma Ô filho, é, é. e você, tudo bem aí, né? Tudo bem, graças a Deus Então tá bom, eu vou continuar, é. vou vender mais uma, uma pimentinha É isso aí você tem sou? meu endereço? Eu tenho, tem. eu sei onde que o senhor mora. Então, você é. me levou lá, uai. Eu, eu levei o senhor lá, foi um prazer. Se você precisar de alguma coisa, me procura lá. Uai. É. E esse aqui para gente fazer o temperozinho da é. do almoço. Cê, é. Esse aqui, ó, você é gosta cebola. de uma cerveja, não? Não. Mas esse aí você pode pôr no prato para arroz e feijão, é, é uma delícia. É. A, a cebola. E a Jurubeba? E a Jurubeba, já é, a Jurubeba. pode usar, viu? Já tá curtidinha, é. já tá no ponto de consumo. E a, e a patroa que faz o senhor vende? E eu vendo. É. O senhor dá uma comissão para ela ou não? Dá ela... Os dinheirinho dela sempre tá lá. <risos> Hoje eu preciso disso, tá aqui. É, é. Hoje eu quero só 10, tá é. aqui. Aí, ó. Bem, compra uma cigarra para mim, vou lá comprar. Ô, filho... É um prazer. É um prazer. Eu fiquei muito contente de conhecer o senhor e, e de registrar de mim, a história do senhor. Você me procura. É. Viu? E eu estou sempre às ordens do senhor também. Sou o senhor obrigado. sabe lá o meu telefone. O meu muito contato. obrigado. Viu? Deus abençoe. Amém Você chuva, querendo hein? ouvir a história do senhor José que bom, Garcia é? Fernandes, ele tem uma história muito Se precisar bonita. Precisar mais um passeio, você me pega lá que nós é vamos passear. Nós vamos passear. Dá um giro aí. Um abraço. Um abraço. Ótimo. Deus abençoe. Obrigado, Deus. Ele, ele sai, vendo, Eu estava indo aqui, eu estou na L Palermo, certo? Aí eu voltei para eu conversar com ele e comprei. Filho. Essas coisas boas aqui para temperar a vida. Um abraço, gente. Hoje, dia 16 de novembro de 2022.